Olá, meus amigos, sou o professor de é Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlata e vim daqui dar mais uma dica para você, meu querido aluno da UAB na tela. Bom, eu vim falar agora aqui da corrupção passiva privilegiada versus prevaricação. Mas antes de eu falar da corrupção passiva privilegiada, eu quero falar que existem aqui duas espécies de corrupção passiva. Duas espécies. Eu tenho a própria e tem a imprópria. Questão de prova. No crime de corrupção passiva, é imprescindível que o funcionário, ao deixar de praticar um ato de ofício, ou praticando fingindo dever funcional, esse ato seja ilícito. Errado. Corrupção passiva própria, o ato que ele pratica é ilícito ou ilegítimo. Já na corrupção passiva própria, o ato é lícito. Então, independe se o ato é ilícito ou ilícito. Como assim, só Vem comigo, doutor. Imaginemos que eu pare você na Blitz, você está com o documento vencido, eu digo, me dá aí um cafezinho, se não... Não, me dá um cafezinho, se seu documento está vencido. E aí, essa é a corrupção passiva própria. Porque se eu deixar de lhe multar, eu estou fazendo algo errado. Beleza? Agora, se eu sou... PM, legal, policial militar. Respeito também ao máximo a classe dos policiais militares, né? Tenho colegas aí, tanto como praça, quanto como oficiais aí na corporação. Então, imaginemos que eu, policial militar, cheguei pra você, que é dono de uma padaria, e digo assim: meu irmão, tá tendo muito assalto aí, né? É, tá tendo muito assalto. Se você me der um mil reais aí por semana, eu faço uma ronda mais ostensiva. Hã? Pera lá? Não entendi. Mas já é sua obrigação fazer, realizar uma ronda ostensiva? Então, o que ele está fazendo ou deixando de, fa de fazer é lícito, é legal, mas você já recebe para isso. Portanto, aqui estamos falando da corrupção passiva imprópria. Volta para a tela, doutor. Agora temos ainda a corrupção passiva privilegiada Que é o parágrafo segundo Se o funcionário pratica, deixa de praticar Ou retarda ato de ofício com infração dever funcional Cedendo a um pedido ou influência de outro A conduta é igual Inclusive a pena Detenção de três meses a um ano Detenção de três meses a um ano A conduta é a mesma O que muda é que no prevaricação Você deixa de fazer ou faz alguma coisa Para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal E aqui você cede a um pedido ou influência, você cede a um pedido ou influência, tá? Então aqui você, ó, cede a um pedido ou influência de outrem. E aqui você é para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. Vem comigo para entender, doutor. Imaginem que eu seja delegado de polícia e tô lá trabalhando e tal. Chega um indivíduo preso. Por tráfico de drogas. Quando eu olho meu aluno, eu falo, pô, vou liberar o cara, deixei de praticar um ato de ofício, que é lavrar o APF, auto de prisão em flagrante, para satisfazer um sentimento pessoal, amizade. Chega um outro indivíduo preso, aí logo depois está lá preso, chega um colega delegado de polícia, fala, pô, doutor, somos colegas, libera o cara aí, nem conheço o cara, não é meu amigo não, delegado, mas é meu colega de profissão, vou lá e cedi a um pedido, a influência de, dele. A um pedido ou influência de outro. Quer dizer o seguinte, que no primeiro na primeira conduta eu deixei de praticar o ato de ofício para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal. No segundo, foi cedendo a um pedido ou influência de outro. No primeiro, o crime é de prevaricação. No segundo, é corrupção passiva privilegiada, sendo que a pena é a mesma. A diferença é que na pena, a corrupção passiva privilegiada é ou multa, e lá no prevaricação é e-multa, mas a detenção é de três meses a um ano, se me engano, três meses a um ano, né? É... É essa a diferença entre esses dois crimes. Agora, para finalizar, cuidado. O cara que pede para você não prender o filho dele, pratica artigo 321, advocacia administrativa. Que é patrocinar direito próprio, né, particular, perante a administração pública, valendo-se da sua função. Legal? Agora... Para finalizar, de verdade. O crime de corrupção passiva, é, na tua prova, essa vantagem ela é ampla, aberta, pode ser patrimonial, financeira, moral, é até mesmo sexual. Agora, na prova, diz que não pode ser o prevaricação não pode ser patrimonial, senão vai responder por corrupção passiva. errado. Imaginemos que eu, imaginemos que eu, seja delegado de polícia, vou comprar um apartamento diretamente aí com o proprietário. Gostei do apartamento, marquei no outro dia para encontrar no cartório, finalizar tudo, e fui pro meu plantão. Tô lá no plantão, o cara é preso, o tráfico de drogas, aquilo era apenas lavagem de dinheiro. Prevaricação disse, é, deixar de praticar um ato de ofício, retardar, né, ou praticar cedendo ou infringindo o dever funcional. É, para satisfazer o sentimento, amizade ou inimizade, ou interesse pessoal. Esse interesse ele pode ser patrimonial. Então, por exemplo, o cara chegou preso, eu libero ele porque eu quero comprar o um apartamento no dia seguinte. Prevaricação. Agora você diz assim, Bruno, doutor, te dou um desconto de 50% no apartamento se você me liberar. Aí não, aí eu aceitei uma promessa de vantagem. Aí é corrupção passiva, artigo 317 caput, tá? Reclusão de 2 a 12 anos. É isso, mais uma dica para você. Fiquem com Deus. Estude. Um abraço.